Opa, tudo bom? Miguel Alves aqui. Seja bem-vindo à aula 3 do treinamento do WhatsApp Marketing, ok? E nessa aula, vamos falar aqui, vamos abordar né, as formas de usar o WhatsApp no seu negócio, ok? Uma coisa que as pessoas vêm bastante pecando projeto, isso prejudica demais de modo geral né? É, nas vendas, o demais, então as pessoas não sabem aí é, ainda né, se é, essa forma aqui é o suporte né, do cliente então você que está aqui comigo você não vai mais pecar nisso você não vai mais errar você vai implementar você vai já vai ter essa ciência vai ter aí mais resultados ok o suporte com o cliente tá bom gente você pode usar o WhatsApp no seu negócio né dando suporte para as pessoas tá tire as dúvidas do seu cliente ok não chega só simplesmente pegando um produto né já falando do produto você não pode chegar nas pessoas falando do produto você tem que falar da transformação que esse produto pode fazer na vida dessa pessoa. Ok? Gere conexão. Através é, do teu produto, ok? Gere aquele desejo, né? No seu cliente. Então, e também conexão. Isso vai fazer com que ele tenha mais confiança em você e vai comprar simplesmente o seu produto. Beleza? Isso é muito importante, gente. Vocês não têm noção disso, tá? O feedback do cliente. Nossa, essa parte também. É, você tem que pedir, né? pede é, informações a seus clientes, tá bom, para que ele possa passar o feedback dele. Okay? Isso é importante também para divulgação da tua marca, do teu serviço, tá? Se, seu, seja qual for o seu modelo de negócio, tá? Isso aqui é uma o É uma uma janela, né, de oportunidade, ok? Quando o cliente te dá, te dá esse, esse, esse feedback, você começa a coletar isso, você começa é, a mostrar isso, né, para outras pessoas, né, para outros possíveis clientes seu. Eles vão ver, caramba, que legal, tá falando bem desse produto, que legal, isso, entendeu? Isso gera mais um desejo, mais um interesse, ok? E vai, com certeza, a pessoa vai comprar o teu produto, beleza? até uma prova, que se fosse uma prova social, né? Na verdade, é uma prova social, um feedback, tá? que teus clientes dá sobre o teu serviço, um modelo, o um negócio, sendo qual for seu um modelo, né, de negócio. Então, eles dão, então, peça, pede, tá? Pede é, esse, esse complemento, Ok? Porque isso vai te gerar mais, aí, mais um valor, né? E sobre você, sobre o seu negócio e sobre também outras pessoas. Beleza? Outro, outro ponto que eu falei para vocês aqui, sobre relacionamento, né? Se relacione é, com o teu cliente. Ok? O WhatsApp, ele já, já é uma ferramenta, né? De relacionamento. Ok? Se você saber usar de forma profissional, tá? Você poder é, aplicar, né? As estratégias corretas, relevantes para ajudar né resolver um problema dessa pessoa, isso com certeza vai virar a chave para você. Ok? Não, não seja mais um aí no meio das multidões. Porque é, na internet, é, se você não sabe realmente agregar né, valor ao teu produto, então esquece. Sendo tá? bem sincero com você, ok? É, se você não fazer de forma correta, né, estratégica para você poder vender o seu produto então esquece, então, não, não existe fórmula mágica ou milagrosa. E sim você poder gerar valor, né, para ter potencial cliente, tá bom? E assim você vender, que você é o mesmo que você deseja para esses possíveis clientes, tá ok? Eu te digo mais aqui, tá? Após você conquistar o número, né, do WhatsApp desse seu cliente, você mantém esse relacionamento, né? Tirar as dúvidas dele, quebrar as, as objeções, ok? cara, você vai poder estar rápido né, e pronto para vender para esses clientes, ok? Você vai ter vários, através desse cliente, né? Através desse cliente, você vai ter vai, vai ter vários outros clientes atrás de você, querendo o teu produto. Então, então é, é, cause né, impacto né, na vida dessa pessoa com a transformação do seu produto, ok? Entregue, gere valor, entregue valor, tá bom? Não seja mais um, como eu mencionei lá atrás, é, querendo pegar um produto e enfiar de crescimento abaixo, porque você não vai conseguir vender, tá, e você vai, é, ao contrário, você pode ser queimado aí, tá, e vai ser mais um que não sabe, né, gerar valor na vida das pessoas, então, cause isso, tá bom, ajude as pessoas, ajude é, de várias formas, tá bom, quebre as objeções, ok, então você vai poder vender aí de forma estratégica, e profissional, o seu produto, né, o seu serviço, ok, então a aula foi foi essa, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, deixa aqui abaixo nos comentários aqui, tá bom? Vai ser muito importante o seu feedback. Beleza? Fica com Deus e até a próxima aula.